A Vara do Trabalho de Juína realizou audiências itinerantes nas cidades de Aripuanã e Colniza. Ao todo, das 46 audiências ocorridas nas duas cidades, foram feitos 41 acordos, num total de R$ 341 mil. Couniza e Aripuanã são cidades localizadas no norte do estado e o acesso até as duas localidades envolve estradas de terras que no período chuvoso tornam a viagem bastante difícil.